Estamos cada vez mais próximos de um pivô do FED, eu vou comentar para vocês o que, que isso significa e como pode impactar o mercado. E obviamente a gente vai falar também sobre Bitcoin, SP500 e tudo que está em jogo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like aí, para apoiar, extremamente importante. E um aviso aqui, muito importante para o canal também. A Okex está apoiando aqui o meu canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você criar sua conta do é onde vou estar tá operando aqui nos próximos live tradings, tá, pessoal? Então crie sua conta. Com certeza você vai gostar da corretora. tá invadindo aqui agora o mercado brasileiro. Tem uma corretora que tem muita paridade, muita liquidez para você operar lá, tá? É a segunda maior corretora de cripto. Tem um aplicativo incrível. Também o Web3 que você pode. Fazia DeFi diretamente lá na corretora, tudo de forma descentralizada. Muito interessante está eles estão montando lá. Tem a Wern também para você ganhar a é, né, renda passiva. Tem Copy Trade, de Trade. Tem muita coisa legal lá que eu estou conhecendo aqui agora. Eu vou fazer tutoriais e tem 10 mil dólares de bônus aqui que eu vou uh, nos próximos dias mostrar para vocês como você pode ganhar esse bônus. tá Mas se você criar a conta aqui agora com o link aí abaixo do canal, você já está elegível a esse bônus. Então, o maior bônus aqui agora do mercado. tá Então, impressionante. Com certeza você vai gostar da corretora. Tá? Então, cria sua conta aqui abaixo porque amanhã a gente vai ter também mais uma sessão de Live Trade aqui que eu estava operando também também na, na, na OKEX também na Prime CVT, são dois corretores que eu estou usando né? ah, para fazer esse live trade. E foi muito legal ah, o live trade de ontem, tá pessoal, foi muito bacana mesmo, e vou trarei novidades nesse live trade aqui, porque o mercado não vai estar tá fácil de operar, eu vou mostrar para vocês aqui as estratégias que eu estou aplicando nesse momento. tá Então, vou deixar o link aqui também em cima desse vídeo aqui, se possível, para vocês já garantirem aqui a vaga de vocês, amanhã às 10 da manhã estarei ao vivo aqui, então, no YouTube, galera. Então, vamos falar aqui sobre o Bitcoin, começando aqui. Vamos falar sobre sobre as pequenos, na verdade. Eu queria começar sobre as pequenos, que que ela não não se moveu muito aqui, né? Ela, ela caiu, na verdade. Que foi caindo o Bitcoin de uma desacoplada, subiu muito. Na minha opinião, aí vários fatores né, levaram isso. Acho que a corrida dos bancos aí, esse medo bancário, acho que levou também o Bitcoin o ouro a, a, a subir né? Mas Uh, isso também, para mim, mostra que o Fed está bem próximo de um pivô, pessoal, porque quando a gente não consegue, eles, vão conseguirem, eles não vão conseguir aumentar tanto mais as taxas de juros assim, porque já, a quebradeira já está começando antes do que eu imaginava, eu achava que isso aconteceu um pouquinho antes e já está acontecendo, tá? Será que então agora essa, isso foi o capítulo né, final, ou seja, aconteceu a, a essa quebra toda e a gente vai voltar a subir? É sobre isso que eu quero falar que nesse vídeo você vai ficar impressionado, porque tem muita gente que está vendo isso aqui de forma completamente errada, eu quero que você preste muita atenção que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo, fica aí até o final, deixa aquele like que você vai gostar e com certeza eu vou te ajudar aí a salvar bastante eh, dinheiro, tá? porque muita gente vai acabar uh, jogando aqui esse jogo de forma errada, tá bom? Então, uh, a gente tem tá com esse pivô aí em jogo aí, né, pro, pro, pro Fed, porque basicamente com essa quebradeira aí que aconteceu com os bancos, aumentar a taxa de juros já fica mais complicado, tá? Então, o que ele falou, o Paulo falou lá na, na, nessa, nesses últimos dias ali, naquela, naquelas conversas lá com os, com os políticos, né, enfim, foi um discurso bastante rockish, né? E logo depois disso, engraçado que os bancos, Uh, os bancos começaram a quebrar, né? Vou ver quebradeira com os bancos aí, então é, foi, foi curioso, né? Isso mostra que, pô, talvez eles não vão conseguir aumentar a taxa de juros como eles estão querendo aumentar. Inclusive, depois da reunião aqui, essa, a previsão era a taxa aumentar aqui para 50 vezes ponte, agora a, a visão é voltar para 0,25, tá? Então o mercado realmente ele mudou totalmente a visão né? de um dia para o outro, praticamente, né? Então uh, isso mostra que a chance de estar próxima de um pivô aí ela é muito grande de acontecer, inclusive esse ano, né? Mas a pergunta que Fica aqui agora que eu quero responder para vocês no final do vídeo, o que, que vai acontecer quando o FED fizer de fato um pivô, né? O que, que é o pivô? É basicamente o FED falar que não vai aumentar mais taxa de juros, e vai começar a cortar taxas de juros, né? Então, é, muita gente está esperando por esse momento aí, que o mercado vai entrar de fato num bull market, mas eu quero que você tome muito cuidado aqui, presta atenção que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, beleza? Então, antes aqui... Vamos falar do Bitcoin. Eu vou deixar esse aqui assunto para o final, que eu acho que é importante você é, ficar de olho. Então, fica até o final que eu vou falar aqui sobre esse pivô do Fed. Tá? Mas é importante que mostrando que o aumento das juros aqui não vai ser mais 50 basis points a princípio. A chance maior de ser 0,25 na próxima reunião, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 22, tá, pessoal? 22 de de março vai ser a próximo encontro aí do Banco Central Americano, tá? O Bitcoin, vou falar do Bitcoin aqui rapidamente, que eu acho importante. Eh, é, cara, o Bitcoin, ele foi buscar aqui uma linha de tendência, inclusive eu, eu comentei para os membros, do canal, que eu tal de olho aqui, né? É nessa linha azul de baixo aqui, tem uma região de suporte, suporte, suporte aqui, ó, e pegou também, virou uma resistência aqui agora. Então batemos a região dos 26.400 dólares é mais ou menos, e onde o Bitcoin teve essa resistência nessas duas linhas que eu tenho comentado aqui no canal também. Né? Ontem, tá, inclusive, na live trade, eu tentei aqui pegar um short nessa região para o Bitcoin. Né? Um, e, caras, na minha opinião, o Bitcoin ele continua com um sentimento aqui, indicadores bullish. tá? Existe grande, grande chance, sim, do Bitcoin continuar essa tendência aqui e buscar essa casa aqui dos 28 para cima. Tá? 28 mil dólares aqui, na verdade. 28 mil dólares seria um valor já interessante, porque não pode pegar a casa dos 30 mil aqui, sim. É possível do Bitcoin fazer isso, os indicadores para mim estão mostrando que grandes chances de isso acontecer, a gente está vendo aqui o Open Interest, né? ele subiu muito forte, né? todo esse tempo aqui, se a gente puxar 4 horas, a gente vai ver que aqui o Open Interest teve algumas correções, mas ele subiu muito forte nessa tendência de alta toda aqui, tá então para mim mostra que sim, tem muitos traders aqui ainda, né? muitos shorts que estão presos aí, Uh, que vão com certeza ser liquidados, né? Inclusive fazer alguns vídeos e tutoriais sobre Open Interest para poder focar um pouco mais, uh, mostrar para vocês, para o pessoal que chegar no live trade saber o que está acontecendo direito ali, né? Muita gente não não tem muita noção disso, mas para mim mostra aqui que essa tendência assim, ela é continuar essa alta, né? A gente vê também subindo nesse momento. Mas isso quer dizer que a gente vai entrar no bull market, pessoal. Essa é a pergunta. Será que a gente vai entrar no bull market de, de verdade agora? E eu acredito que não, tá? Essa aqui é a minha, a minha resposta para vocês. Eu vou explicar aqui uh, por quê. Mas vamos continuar o Bitcoin aqui também. O, o, um fator importante para eu acreditar que o Bitcoin vai entrar no bull market, que de fato é o Bitcoin voltar a ficar acima da média de 200 semanas, tá? Ou seja, conseguir montar nesse cavalo aqui. Se o Bitcoin montar aqui na média de 200 semanas, pessoal, fechar um candle semanal acima aqui dessa região dos dólares tá de fato aqui, segurar aqui nessa região, vou estar tá acreditando, opa, agora sim Bitcoin tem grandes chances de ir lá né, buscar os né, talvez os 40 mil dólares, tá? mas quando isso acontecer para mim aqui, fica um pouco difícil acreditar, essa média que sempre foi um suporte para o Bitcoin, está virando uma resistência. Né? Se você ler a história toda do Bitcoin aqui no, no, no gráfico, né, você vai ver que essa média de 200 semanas ela sempre serviu como suporte importante de longo prazo, ó. essa média laranja aqui né, no caso, agora aqui ela está virando como uma resistência, então eu preciso ver o Bitcoin acima dessa média de 200 semanas, que está aqui agora na casa dos 20, de mil e dólares, tá bom? Mas o sentimento continua bullish, Bitcoin sim tem grande chance de continuar essa subida e apesar de não ver tanta liquidez mais aqui no High Block, né? Não tô vendo muita coisa. Uh, o Highblock é impressionante porque ele buscou exatamente os pontos de liquidez aqui da BitMEX pra cima, o Bitcoin não esperou muito aqui para bus buscar esses pontos, vou totalizar para vocês aqui agora. Então, formou liquidez acima aqui, ele foi lá buscar, e agora tem aqui liquidez na região dos 26.900 dólares, né? E está formando aqui liquidez, formou aqui liquidez, inclusive foi, foi pegar, inclusive aqui, ó, impressionante como ele foi pegar aqui essa liquidez, né? Vou até botar os valores aqui para vocês. Ah, não vou conseguir botar os valores agora, não sei porquê, não vai aparecer os valores, tá? Mas basicamente tem liquidez aqui na região dos 22.400 a 21.800, né? E depois, ó, lá em cima, na região dos 26.000 e. E uh, 900 dólares aqui, né? Olhando aqui também o de 13 meses aqui, para você ter uma noção, pegou muita liquidez aqui nessa região, né? Que tinha a liquidez aqui, eu comentei para vocês há bastante tempo, ele foi buscar mais acima ainda, né? próximo dessa região dos 26.400. Agora aqui, para mim, a mais forte é a região aqui abaixo dos 18.000 dólares, né? Então, uh, na minha opinião, pessoal, é isso. O Bitcoin tem que, ele tem que ter força aqui agora para poder... É, conseguir montar nessa região, dos, uh, nessa média de 200 semanas, mas eu achando que isso não vai acontecer, tá bom? A gente pode dar uma subida aqui agora, dar uma beliscada mais acima aqui, buscar os, 20, os 28 talvez, e não ter força para formar aqui que importantes acima dessa média de 200 semanas. É isso que eu estou acreditando no é cenário mais é, provável, tá? Eu não estou acreditando em, de fato, um bull market nesse momento. É, eu acho que uh, é muito cedo, tá? Eu acho que o pior ainda não veio está para vir. Eu vou mostrar, está para vir aí, eu vou mostrar para vocês aqui por que é, Então, tá bom? Então, caras, eu não vou aqui quebrar a cabeça no, de uma hora aqui em tempos gráficos menores para o Bitcoin. Tá? Então, acho que se você tiver bullish aqui, na minha opinião, realmente pegar, é pegar esse Fibonacci aqui, o último Fibonacci, tentar procurar aqui compras nessas regiões Fibonacci. Talvez aqui a região dos, dos 24 mil dólares, 23.800 Até essa região dos 23 mil dólares aqui pode ser umas compras interessantes para o Bitcoin, na minha opinião, tá? Se você tiver bullish aqui. Mas eu não ficaria tão bullish aqui, no caso, hum, olhando o Bitcoin mais no... No, no médio prazo, tá? No médio prazo aqui não estou muito bullish com o Bitcoin, acredito que a gente vai fazer um fundo mais abaixo sim, tá? E por que, que eu acredito isso? Eu vou falar para vocês aqui agora, é, para não, não complicar demais aqui o vídeo. Basicamente, pessoal, o pessoal tá contando aqui, o, as pessoas estão contando com o pivô de Fed como um catalisador para o bull market. Né? Mas na verdade, o, o, o, o pivô do Fed ele vai ser um catalisador, bem provável de ser o catalisador para a pernada final desse bear market, tá? Inclusive, aqui tem um vídeo. É que eu achei eu assisti mais três meses atrás eu lembrei desse vídeo aqui do a, a Alessio Rastani que ele fala sobre isso no vídeo dele aqui só achar para vocês aqui tem, tem um gráfico aqui interessante eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês ó que ele fala que quando tiver o corte das, das taxas de juros aqui na verdade o, o, o Banco Central, o, quando o Banco Central fizer esse pivô, o mercado ele não vai de fato comemorar, né? O mercado vai, na verdade, fazer mais uma pernada de baixo e a pernada mais violenta de baixo ainda é quando esse pivô vier, tá bom? E inclusive ele mostra esse vídeo aqui, tem um gráfico interessante, vou ver se eu consigo achar esse, esse gráfico pra vocês aqui. Durante, aqui, ele mostra esse vídeozinho, esse gráfico aqui, se não me engano, nessa parte do vídeo, ó. Ele mostra aqui que, que quando o pivô do Fed acontece, a gente tem uma queda muito grande do mercado, é quando a quebradeira começa aqui, quando, quando a quebradeira nu, na pequena começa. E o Bitcoin, ele tá muito correlacionado com o sp 500, tá? Se engana que o Bitcoin não vai... Uh, se engana quem, não, quem acha que o Bitcoin não vai seguir esse SP500. Na minha opinião, o Bitcoin vai sim... A uh, grande chance, a chance maior, na verdade, era o Bitcoin seguir a sp 500, E todos os pivôs do Fed foi depois uh, precedidos, né? Precedidos não. Uh, foi, foram... É, seguidos né, de, de uma grande quebra aqui, uma grande queda no mercado. Tá? Se vocês botarem, inclusive, o gráfico aqui da, SP, da SPX e plotarem junto aqui ó, o Fed Funds, né, que é a taxa de, de, de juros aqui do, do Banco Central Americano, vocês podem ver que quando a taxa de juros começa a cair ó, é quando o mercado começa de fato, uh, o mercado cai muito forte, tá? Apota esse gráfico essa noção aqui então quando, quando começar a reduzir a taxa de juros, aí sim que a gente vai ter a queda final aqui do mercado e vai ter muita oportunidade a gente comprar aqui ações e Bitcoin também, na né, minha opinião barato, tá bom? Então tome cuidado, pra mim na minha opinião esse fundo pra SP500 não veio pra mim esse fundo, já canso de repetir pra vocês vai ser quando o VIX bater a casa lá dos 40 pra cima, tá? Com muita explosão, por enquanto pra mim aí tá longe disso aqui acontecer, tá? Até subiu o VIX aqui agora nesse momento, o pessoal fica mais impreensivo aqui, né? Ficar mais com medo, mas eu quero ver realmente o fixo fazer um, um spike aqui muito grande, é, com as pequenas caindo forte, daí sim vou estar acreditando num fundo para o mercado e avisarei vocês com certeza quando isso acontecer, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, amanhã vai ter o live trade, não esqueçam de participar, vai ser muito bacana e a gente se vê, tô ansioso aqui, tô animado com esse projeto, deixa o like, participe aí e vai ser bacana, tá? Então, até amanhã, valeu!